Oi meus amores, tudo bem com vocês? E hoje, como de costume, eu começo sempre assim Vamos fazer uma live com duas pessoas especiais Uma é a Franciele, que é uma pessoa que eu amo de todo o coração Que é uma pessoa que tá começando a fazer o coach comigo Eu não sei se o áudio tá bom, se o áudio tá baixo Vocês me falem aí como que tá o áudio A Fran já tá aqui e eu vou chamar ela para entrar Oi, meus amores! Eu espero que vocês estão me ouvindo bem. Oi! Oi Ai, como é que você tá? Eu estou bem, e você? Eu estou bem, você tá linda, meu amor. Ai, não tanto como você, né? Quanto brilho! Ai, poderosa! Tá demais! Tá demais! Vá, amiga, nem me fala, muitas saudades. Ah, eu tô louca pra te ver, tô louca pra te abraçar. E agora você me Ai, Que lindo que vai ser quando eu te ver, Vai, amiga, eu, vai, eu não vejo a hora. Olha meus consegue. olhos, eu posso chorar. <risos> tá, mas, perante... você... mas você tá muito linda, o que que tu fez, cara? Tu eu tá rápido, brilhando? Tô... Meu cabelo cresceu rápido, Eu qualidade tá trabalhando aqui. Ah, o meu também, olha o tamanho já. Na verdade, tá. Não, lindo. Eu, tá lindo. O seu é maravilhoso, né, amiga? se eu tivesse um cabelo desse. O meu tá cacheado, então, como eu tô usando ele mais enroladinho, né? Então tá uhum. diferente agora. Mas é. Mas e aí, como é que tá os projetos, amiga? Como foi lá na empresa de São Paulo? Tudo certo? Tudo ah, bom. tudo tranquilo, tudo ótimo. Graças a Deus, tudo. Certo, só na correria, muita correria. Ah, eu tô feliz que você tá se achando aí. É, eu quero fazer com você a constelação. Hoje eu tive uma experiência aqui que eu vou falar daqui a pouquinho com um amigo meu, com o Alisson. E a gente tá aí juntando para tentar incrementar esse projeto. Quero fazer sua constelação, ver se ele faz com você. Sim. E começar esse processo que vai te ajudar também no seu, no seu trabalho com as empresas. Porque essa parte do eu ali, de curar o eu... De trazer a pessoa para ela mesma, Sim. né? Vai ajudar demais, porque você pode trabalhar com as pessoas. Oi, Camila! Beijo, meu amor! <risos> Tem muito tempo que eu não faço live, só fiz live com você a última vez. Ah, ainda bem, né? Porque se você me abandona nas lives, eu vou aí... <risos> oh, meu Deus! eu assim... É... De, outro... de outro dia não deu certo, as meninas estavam dormindo, aí. eu... Me desculpa, amiga. <risos> é, o nosso fuso horário tá dando... Que horas são aí? 13. Aqui são meia-noite e 26. Meu Deus, tu tá muito acordada. Aqui deve ser, sei lá, meio-dia. Não tô com um relógio, sim, eu, não eu gosto acho, de relógio. Acho mas... que horas, 13 horas de diferença. Eu, eu penso. Eu acho, Eu acho que sim. Bom, mas assim, é, como eu tinha te falado, né? Eu mudei muito. Ai, seu cabelo, amiga, seu cabelo tá maravilhoso. Tá gigante. <risos> Eu... Olha o meu. O meu tá mais pra cima aqui, ó. Mas não, não dá pra ver muito, mas o meu tá bem enrolado também. É... Assim. É... Então, eu mudei muito, sabe? Mudei muito como pessoa hoje. Eu sou uma nova Fran. Praticamente eu nasci de novo. Você sabe, Sim. você acompanhou, você Sim. faz parte dessa evolução, né? Então. Ah, eu hum... A Tenda Estelar, a Tia Laís. A Tia Laís está acompanhando a gente. A Tia Laís... Beijo! É da... é... E Então, assim, eu mudei muito como pessoa. O Almir... Oi, Almir! Como pessoa... O Cidona tudo aí, galera. Tá, todo mundo acompanhando, a gente. Ai aí, meu amor! Rodolfo, é meu melhor amigo. Ah. Então, assim, eu... Oi, Tia Laís, tudo bom? <risos> então, é, a gente. Eu, você acompanhou, você fez parte desse meu processo de evolução. Eu era uma pessoa que Sim. reclamava muito, muito mesmo. E no momento que. No começo foi muito difícil aceitar, você sabe, eu não queria saber, eu não queria ouvir. Eu acho que todo mundo passa por isso. É difícil a gente desapegar dessas crenças limitantes, das coisas que fizeram Sim. na gente desde a infância. Então, assim, muita coisa mudei, mudei mesmo. Uh, e, assim, hoje eu sou uma pessoa diferente. Eu posso dizer que eu Graças a você, eu nasci de novo, sou outra pessoa. Ai, e... que linda! Graças a você, porque se você não quiser, nada acontece, sabe disso, né? É, mas no começo foi difícil entrar na cabeça, você sabe. Eu não sei, cara, você sim, teve sim. muita paciência, porque <risos> tem que ter muita paciência, né? A gente. Mas eu acho sim. que se você foi escolhida para essa missão esse universo te deu oh. essa missão é porque você realmente tem muito amor a gente oh, quantas vezes você pegou no meu pé para mudar e eu não entendia que isso era melhor para mim sabe eu achava Sim. que ah a fer ela quer que eu faça isso, mas eu não entendi que, que era melhor. Hoje eu descobri a minha missão no mundo, que é ajudar outras empresas. Então, eu tenho feito um trabalho Sim. lindo, o pessoal está feliz, está gostando. Além da moto esportiva, que é assim, é meu sangue, né? O ar que eu respiro, Sim. eu posso. Só que hoje é o ar que eu respiro de uma maneira correta, sabe? Bem mais Sim, leve, bem. né? Sim, sempre como e <risos> por amor. Eu sou muito grata Sim. às pessoas que me ajudam, sou muito grata às meninas que... a, bateria... a bateria tá fraca. Eu até vou e, mencionar e... elas aqui, a Josi, a Michele, a Catrinha... Um beijo a Galvinha, pra elas. É, a Dinara, que agora vai ser mamãe. Pô, oh, parabéns! É, então assim, são as meninas que... que eu sou muito apaixonada por elas. A Taizinha do track, piloto de track e Então assim, eu sou muito grata a essas pessoas por tudo que elas vêm fazendo por mim Pela Sim. ajuda, por todo o apoio e de coração mesmo, sem esperar nada em trocas Então assim, o universo ele vai ter conectando com pessoas maravilhosas Obrigada, Hércio! Eu conheci o Hércio lá no Superbike, estava lá com o nosso piloto, Diogo Correia Outra pessoa beijo. maravilhosa, outra pessoa incrível, um beijo, Hércio! E, e aí assim, então a gente vai se conectando com pessoas maravilhosas Eu super recomendo o teu coach, amiga E assim, não porque eu sou sua amiga, mas porque eu vivi isso dia, <risos> E porque eu Patrick. sou isso Sim, amiga, o que eu sempre falo A gente começa com as pessoas que a gente mais ama Porque é difícil, é muito difícil ver pra mim as pessoas é. que eu amo é, hipnotizadas sofrendo é, adorando a vitimização adorando o sofrimento então eu a gente sabe que o processo é doloroso mas é se a gente não plantar a semente não é. brota né? então assim eu sei que foi difícil a gente ficou até um tempo meio separada para poder assimilar é, é esse processo pouco. mas eu fico muito feliz de ver o quanto você está bem o quanto você está iluminado o quanto você está leve né? e que você tá hoje acreditando de verdade sim você a mão você pode transformar então esse é o caminho de se transformar e transformar o mundo exatamente trabalho, né? exatamente e e assim uma das coisas que eu percebo muito até por isso que eu vou seguir o coach com você para eu poder ajudar as outras empresas eu acho que assim Muitas Sim. coisas não é só dinheiro, sabe? Não é só dinheiro. Eu <risos> acho que a energia que, que tem dentro é das empresas, é, eu quando falando falando eu chego assim, vejo o pessoal reclamando bastante, falando, os funcionários, ou um falando mal do outro, os colegas, os próprios colegas, essas energias, sabe, de reclamação, Sim. Sim. Sim. essas coisas que o pessoal é acostumado a fazer. E que e são só alinhamentos, sabe, de você ir lá e, e falar, esse é ó, que tá eu falando. É, quando a gente entende que cada um tem uma missão, cada um é especial, do jeito que ele veio, a, acabou a competição, você olha para o é. outro com amor. Né? Então, é essa é a semente que vai na empresa que vai mudar a empresa, que vai mudar o processo do, do, do dono, dos, das pessoas vão trabalhar no seu processo ali. Não vão ficar ali competindo com o outro, vão ser irmãos, porque é isso Tanto que eu como pessoa eu tive essa mudança interior porque assim eu era a pessoa que mais falava assim eu falava ah, eu não tenho muita amizade com mulher porque mulher é muito competitiva. Ah, eu também e eu hoje tenho. eu não tenho mas é agora eu tenho várias sim porque assim hoje eu me conectei com outras mulheres empreendedoras por exemplo, você que é minha amiga, é o amor da minha vida. Mas eu tenho outras mulheres que são empreendedoras, que a gente se ajuda muito, entendeu? Até as que não são, mas as que ele são <risos> intraempreendedoras. Oi, tia Laís! Tá muito... Tua tia linda. Lenda de rei trabalho aqui. <risos> É aquela aí que é do Adriana, ela é a coisa mais amada desse mundo. Olha só isso. O Douglas, oi Douglas, o Douglas perfeita. é representante comercial. O Douglas oi, agora Douglas. ele vai ser representante da moto esportiva oh, <risos> E aí, seja então... <risos> então, assim, é, a gente vai mudando, a gente vai mudando como pessoa. E a minha missão dentro das empresas não é só ajudar a parte publicitária. Sim. Sua internet está caindo. Tá cortando tudo. E agora sim. E dá sequência. Vai. Está muito. E agora melhorou. Ai. Oh. Agora vai agora vai agora vai e, e a gente trabalhar essa parte da, das energias né que a empresa Sim. carrega lá dentro o pessoal é, reclamar menos produzir mais então assim são muitas coisas legais que a gente pode é a é, do eu, passar eu, vai porque às vezes do eu fazer energia do eu para cada um, né? Que é o que é. você tá aprendendo, você vai passando aí, ah, tudo muda, né? Ener tudo é energia, tudo é a força que você Sim. coloca, né? Sim, é igual fala. Muda... Você compra um celular, o celular que você pega, igual a moto esportiva, a pessoa compra a camiseta, que energia é essa que tá vindo nessa camiseta? A energia do amor, Maravilhosa! Grande, né? entendeu? Mas aí você, você compra um celular, por exemplo. Quantas pessoas que passaram por exemplo, você manda a energia boa, mas às vezes a pessoa que vai fazer a entrega estava com ódio, tem essa energia lá, então tudo Sim. é uma, uma, uma sequência. Quando você está energizado, você vai captar pessoas energizadas, você vai ter um carteiro perfeito para entregar o seu encomenso. então a gente une o universo e as coisas funcionam lindamente, né? Essa é a, é a que resposta pessoas... que eu tenho minha... muitas pessoas acham que assim é, é dinheiro. É só ir lá e ir trabalhar por obrigação E não funciona, assim, não funciona A gente tem que amar o que faz A gente precisa passar isso para os nossos clientes A gente precisa Sim. passar essa energia positiva para os nossos colegas Então, assim, não está contente? Minha não, não fica Depois Oi? ainda muito na matéria, as pessoas estão muito no material, igual muito que... mesmo Muito mesmo e a pessoa eu só sabe é, ela não sabe sobre é. a energia mas a gente vai começar a fazer essas lives com mais frequência, explicar um pouquinho mais sobre essa entrada de tudo a energia tudo está conectado, o universo conecta com você através de vibração não por voz, então o que você sente Sim. é tudo, né? Então assim é um, um eu estou muito feliz que você está nesse meio também, que a gente vai abranger esse mercado aí, abraçar as pessoas Sim. com amor, primeiramente né? É, nosso intuito é só amar e ajudar quem precisa, com toda a nossa irmandade, com a nossa fraternidade. Né? E tô muito feliz de falar com você. Muito Ai, feliz. Ah, e falar eu mais ainda! Ah, era pra gente fazer a live lá no hotel, né? Até eu sim. vou mandar um beijo pro pessoal do Hotel Chácara das Flores, que eles são. Lá... Um beijo pra minha casa no Brasil! Fazendo uma campanha do dia dos namorados lá. Agora sim muito Boa. maravilhosa e assim, ó, eles só, eu ó tá visita, tá? dia 12 eu vou, no Brasil ai, eu, eu tô e apaixonado. aí? dia 12, junho e Boa. aí é quando? <risos> sei lá eu acho que foi em fevereiro sério? Acho, acho que foi em fevereiro ai, amiga olha o é dia dos é muito... namorados? Ah é. Olha só, é muita disposição, é muita disposição para fazer uma live comigo esse horário da noite, cara. Meia noite e 38, eu já era hora dormindo, já 6 horas atrás, porque eu durmo às 8, 9. Sim. Olha o Cláudio do Siga Bem Motociclista, o Cláudio Oi, faz Cláudio. um trabalho muito, muito, muito lindo. O Cláudio ele o cláudio ele tem uma ong de apoio aos motociclistas motoboys acidentados uh! é o trabalho Que dele bom é Vamos lindo. mandar energia para esse pessoal lá vamos fazer um reiki para essa galera vamos curar todo mundo vamos sim a gente vamos, vamos que é uma ah, mandar ah, essa que a gente vai explodir o planeta eu acho que a gente vai para outra dimensão Tanta energia <risos> sim vai ser o pink, pink cérebro né <risos> A tia Laís tá falando que tá adorando a gente. Oi, tia Laís, você é um amor. Eu preciso, preciso ir lá visitar, beijo tia Laís. Beijo, Laís. <risos> ah, então, foi muito bom falar contigo. Eu acho que sim, a gente vai conseguir fazer um trabalho muito, muito lindo, amiga. E obrigada, beijo. obrigada por tudo. Como eu te falei, hoje eu sou uma nova freu, uma nova pessoa. Excluir reclamações da minha vida, muito diferente. Então, assim, Sim. eu não quero crescer sozinha, eu quero que os meus clientes, os meus amigos, todo mundo cresça junto. Hoje eu Exato. sou uma mulher que apoia outras mulheres, entende? Então, assim, eu estava no final de semana no Superbike Brasil e eu conheci muita gente maravilhosa, as meninas do GRID, sabe? Que às vezes o pessoal é, não valoriza tanto o trabalho delas, mas eu tive a oportunidade de conversar muito com as meninas. É muita correria, aquelas... Primeiro. É corrido, elas, elas ficam o dia todo de salto, elas fazem um trabalho sim. lindo. Às vezes eu, eu até vou fazer uma... Agora sim, assim, elas doam a imagem sim. delas para esse trabalho. Então assim, elas fazem um trabalho muito maravilhoso que às vezes não é tão valorizado. Então, assim, só, só Sim. esse. Só é, a amiga também, já fui dessas aí do grid. Tu sabe como é que é, né? <risos> tu sabe como é que é, né? Então, Meus assim... pés lembram muito bem. <risos> Mas ó, eu estava de botas e estava já com os pés ferrados. Tu imagina quem estava de salto. Então, assim, é, isso eu tem gosto que de. Amor, tem que estar sempre sorrindo, né? Um beijo para todas as meninas é. aí que dedica o seu tempo para fazer as outras pessoas felizes, para estar tá lá dando apoio, para estar tá dando sua luz, então sim. um beijo para todos. Não, Meu elas Deus, aí, elas são pura amor, gris, elas, são, elas são pura luz assim. Então assim sim. foi muito legal conhecer pessoas maravilhosas. Depois eu vou estar postando algumas fotos. E amiga, tô só por você vir agora pro Brasil E a gente vai fazer um trabalho lindo Mesmo você estando fora, a gente vai seguir fazendo Mas sim. eu quero, quero muito que você venha Não veja a hora de te apertar ah, Meu Deus! Vai tá explodir, bom. Brasilzão É, vamos, vamos sim E agora eu vou ficar aqui Porque eu sei que você vai fazer outra live, né? Sim, eu vou fazer a live com o Alisson O Alisson é uma pessoa que a gente tá começando também Você segue aí que tá, ele se falou incrível e a gente vai se falando. Tá um bom. beijo, te amo. Beijo, mais, amiga. Tá. Te amo muito. Até logo. Até que mais. Obrigada, Sábio. Obrigada. Olha lá o pessoal mandando mensagens. Tchau, beijo. Beijo. Agora eu tenho que esperar o Alisson. Cadê o Alisson? Cadê o Alisson? <risos> Cadê você <os> saindo? <detalhes? risos> pronto E agora é o Alisson Então gente, esse é um pouquinho é, A Fran é uma pessoa que eu tenho Um amor enorme por ela A gente se conheceu aí Quando eu comecei a fazer o trabalho ajudar ela com a marca E a gente se tornou muito amiga Muito amiga, muito próximas Então eu sou muito feliz e grata Pela Fran na minha vida né Então assim, eu agradeço Todos os dias as pessoas que o universo me manda tanto para me fazer sorrir, quanto para me fazer sofrer. Eu acho que é esse o caminho. O Alisson já está aqui, eu vou convidá-lo para entrar. Segue com a gente, que a gente tem muita coisa para conversar com vocês. Aguardando. Opa E aí, beleza? beleza? <risos> não sei, tudo bem? Não, não sei. <risos> Já vamos acompanhei, acompanhei. Parabéns para vocês duas. Parabéns sim, sim. aí. Eu vou. Estou muito feliz de estar poder participar aí com vocês. Eu vou começar assim, né? Já que a gente não gosta. <risos> <risos> Eu já vou, já que você me autoriza. Pessoal, é, é vocês que já acompanham aí a Fi. É, hoje nós batemos um papo muito legal, muito massa. Nós estamos assim, dois rindo, tem uma razão por detrás de, de tudo isso aqui. É, a gente tem que pensar o seguinte, é uma, uma, uma dica bem bacana aí para todo mundo que é que quer empreender na vida, né, né Fê? Sim. Eu acho que o primeiro passo para entender é que nós somos uma unidade. Nós somos uma unidade. Quando nós começamos a entender que um negócio nosso, que a gente vai abrir qualquer negócio, é, a gente tem que pensar simplesmente que é uma unidade. E quando você começa a entender essa unidade, que existe uma única onda, que tudo é só uma consciência, o qual todos nós pertencemos, né? e não tem nada que escapa disso, não é mesmo? Não é mesmo? É, eu lembro de vocês comentando sobre empresa, eu atendi empresa aqui no início da minha carreira, é, só, eu, eu lembro que a, a, a empresária chegou aqui ela estava morta, né, e daí o que, que aconteceu? Eu, ela tinha muitas, aqui no interior de Minas, tem muita questão de ah, fazer notinhas, né? sabe, aqueles bolos de notinha? Eu, come, eu falei assim, vai lá e dá uma mexidinha nas suas notinhas aí, para que aquelas pessoas com amor, olhem com amor para todo aquele serviço que foi prestado. Ela falou que clientes que há quatro anos não pagava começou a, a pagá-lo. Sim. Então, por, pra, pra, simplesmente por mexer nessa energia. Energia, sim. Né? Tem que começar. Já que todos somos uma unidade, igual você falou, né? até o, o, o rapaz do, do correio que entrega, né? você, aí você começa a tratar o seu funcionário melhor, você começa a tratar é, o, o seu fornecedor melhor, você começa a tratar o seu cliente melhor, você olha o seu concorrente melhor. Quando você entende que é uma unidade, porque é o que eu sempre falo, eu moro aqui no interior, tenho um amigo, um conhecido que eu conheci agora, que está trazendo um curso para o interior, eu falei que eu sou o primeiro apoiador, porque quanto mais pessoas souberem o que eu sei, melhor é. Sim. Melhor é. Né? E aí a gente parte com o segundo princípio, né? que é o, é o segundo passo, aí, né? que é o que a gente acabou de fazer, que é a energia do yin e yang. Sim. Né? O que você que tem, que, tem que pensar? É, o Yigang, ele vem da, da filosofia taoísta, né? onde existe a força do, do feminino e a força do masculino. Então, quando você for procurar um sócio né, para entrar no seu negócio, pra, vocês precisam que essas duas forças se interrelacionem para formar um poderoso quê? campo de atração. É o que a gente acabou de fazer, um campo de atração. Aí, Por quê? A força Yin Yang está presente em todo o universo, né? Tudo. tudo, tudo. Não tem como a gente falar que, que não. É, por exemplo, Nossa, o, yang é, é, o Yang é tipo o um princípio expansivo, é, que se pode traduzir como assim: é uma luz, uma claridade, é a força, é o movimento, é a proteção. Ele é para fora, né? Para fora. Né? Para cima. É, é o lado do cérebro esquerdo. E aí a gente tem o quê? O princípio Yin. É, que geralmente ele é representado pelo feminino, né? Que é a força característica mais de retração, que é a noite, é o escuro, é o calmo, é o tranquilo, é o suave. Então, assim, aí você começa... Quando for procurar um sócio, você tem que procurar alguém que vai fazer o quê? Esse campo de atração que você tem. Não é verdade? E daí você vai começa a gerar aquela... dizer, Energia. Energia, magnetismo. Aumenta o magnetismo do, do, da parceria, né? Que aí é isso, as coisas... é, é igual eu estava falando para o Franciele. O Franciele está tá fazendo essa administração com empresas e tem muita empresa, por exemplo, que ainda é muito aquele sentido assim é, eu sou dono, você é funcionário, a separação. E às vezes na base da empresa tem pessoas ali que estão com problema de relacionamento, que estão tá com a vida virada. Então não vai fluir. Não adianta você ir lá e arrumar Instagram, arrumar marketing. Não vai fluir. O negócio vai parar um dia, né? Então precisa. É, a Fran ela tá vendo isso na, na pele. Agora que ela melhorou a energia dela, que ela desapegou um pouco, que ela começou a se observar, começou a fazer esse coaching pessoal. A empresa dela mudou, no entanto que ela tá até dando assistência para outras empresas, né? Então, essa força é fundamental na vida. Essa energia tem que existir, né? Isso, porque assim, essa força toda, essa energia gerando né, no campo yin e yang, igual estou comentando aqui, né, é a manifestação, é o poder de criação né, do, do universo. Porque a gente tem que observar isso, não adianta a gente fechar os olhos. É, as pessoas estão né? muito material, é né? isso que a Fran também estava falando. A, a, a, essa, essa conscientização precisa ser feita, de entender que é, o físico não é nada, Igual eu falei, se você pegar um corpo gelado ali no, no, no, no, no caixão, que você, que você vai olhar para aquele corpo e falar, o que, que eu amava naquele corpo? Né? O que, que ali tem que você amava? Não era nada que estava ali, então não está nada na matéria. né Então, a questão do sentimento também, que hoje o carro queria fazer uma live exatamente para falar exatamente isso, do sentir. Né? Que as pessoas estão buscando, às vezes, uma casa, um carro, um apartamento, mas pelo, pelo que ele vai sentir quando ele tiver aquilo. Mas ele não precisa uhum. ter aquilo, né? Então, ele vai fazer, aquela, às vezes, aquela separação ali do, do que pode nos trazer esse sentimento fora disso, né? Então, sair tá um pouco da matéria é isso, que as pessoas estão muito vidradas. Ah, eu quero ter uma casa para mim. Às vezes, você está numa casa maravilhosa, né? No, mas e aí? Só porque não é sua, você não está feliz, você vai para um hotel. Você não vai se divertir, não vai estar tá feliz porque o hotel não é seu, né? Não, não existe isso. Então, é sentimento, gente. Tudo está por trás de sentimento. Né? Então a, uhum. a energia Precisa ser levada a sério É levada a sério mesmo Entendido que tudo é energia, que tudo é vibração Que o universo conversa com você através de vibração E não pelo que você está fazendo Você pode se matar e de trabalhar Se estiver morrendo de raiva O pau vai quebrar só Não vai vir coisa boa, né? Então está na hora uhum. de transmutar essas energias né? essas, essas vibrações Que eu era assim Eu trabalhava xingando, odiando todo mundo Eu detestava chefe e, e, enfim, uhum. quando eu comecei a entender uhum. esse processo de que, tá, então eu preciso estar bem, eu preciso estar me sentindo bem, eu preciso estar é, a, envolvida, né, com amor nisso. Se eu não estou envolvido com amor, deixa, para de fazer. Se tem força, não tem centelha. Se tem força, não tem a fonte. Você está trabalhando fora da fonte, uhum. por isso que você está triste, tá está né, trabalhando fora do propósito. Então é muito sério isso, né? Sim, e outra coisa muito importante assim para negócio, né, tem que ter tipo o pai do negócio, que é o seguinte, né é proteger o negócio. Aí você deve estar se perguntando, proteger do quê? Né? Porque aquilo que a gente está conversando. É, tudo que você, né, todo sentimento, toda palavra, pensamento, faz uma ação que faz com que haja um campo, né, uma vibração, Sim. que por óbvio vai aí afora do universo. Né? Então, isso Sim. é o que. É a, a emanação, tanto sua, quanto minha e dos outros, correto? Então assim, é aquele negócio, as pessoas começam o um negócio e começam, ah, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que pagar aquilo outro, começa a pensar em dívida. Ah, o meu imposto muito alto, nossa, eu vou ter que dar isso tudo pro governo, aí se, se, se reclama que o funcionário faltou, então ou seja, entra, a empresa entra naquela questão da carência, Aí, na hora que ela entra na carência, o que acontece? Volta mais carência. Aí, como diz, vai ter que fechar a porta, né? E tem que um Sim, empresário, ele precisa é, dizer, ela o empresário. Exatamente. As, as coisas com a base material. Ah, eu estou fazendo um negócio para ter dinheiro, não para servir, não para ajudar. Igual quando eu comecei com esse processo do coach, eu falei: a primeira coisa é ajudar, é servir. É, é, quem é que está sofrendo? Quem é que está com problema de relacionamento? Vem, vamos entender. Por quê? Porque a gente precisa abrir as portas e fazer com amor. Né? porque o dinheiro é consequência, e eu falo, o dinheiro não é só bem físico, o que que, você gosta do dinheiro ou do que, que o dinheiro compra? Se você tem, por exemplo, está usando um notebook, não é seu, mas você está usando e está usufruindo da mesma forma, qual que é a diferença? É isso que as pessoas precisam começar a entender, que às vezes é o querer demais, que acha que vai trazer o sentir. Ah, eu quero isso porque eu acho que eu vou sentir assim. Então, é a hora de começar a separar as coisas aí, né? Colocar o separado. Ah, esse aqui é o material, mas o que, que isso vai me trazer, que eu posso trazer é, com, outras, com outras energias, com outras pessoas, conversando, vendo um vídeo, sabe? Evoluir, buscar esse, esse estado vibracional positivo, né? Porque as pessoas estão muito na vitimização, na reclamação e adoram contar para o vizinho os problemas. Eu tenho amiga que disputava quem é que estava sofrendo mais, pô. Oh, né? <risos> não, você não sabe. Eu? Fulana? Não, não, e aí eu... não, não é porque você não sabe a minha história. Aí eles disputam. Quem está sofrendo mais, meu Deus? Quem, sabe? É quem tem a dor, era... né? Era, eu era assim, né? Então. Tá é, não, assim, é o que que aí né? Aí a gente conta o nosso segredo, né? Qual que é o nosso segredo? Como é que você bloqueia você deve... Quem está nos acompanhando deve estar tá nos perguntando: Como é que vocês fazem para bloquear essa invasão, esse campo de pensamento? Olha, é mantendo que a nossa frequência alta. Sim. E como que a gente mantém a nossa frequência alta? Com muito amor, amando amor. tudo, amor é um amor incondicional. Só que o que que acontece? As pessoas não conseguem nem amar a si próprias. Eu aprendi um exercício muito legal esses dias, né? que eu achei fantástico. Porque assim, se você não consegue amar o ser humano, vamos começar pelo básico. Olha para o céu. Olha olha o sol. Começava no sol, as estrelas. Sério, sério. Porque assim, eu então você, não você não consegue amar o sol, porque se eu olho para o sol, me, me dói as vistas. Eu falo, ah, está danado. Não, não, não. Yeah. É um tal de reclamação, então assim, eu começo pelo, pelo mar, vamos ver o um mar, olha a noite, as estrelas, aí você começa amando as estrelas, nossa, você fica encantado com a imensidão, aí depois você desce para a terra, na hora que você desce aqui na terra, você começa a amar o que? As plantas, a vegetação, a natureza, aí você vai e ama o que? A água, que é a terra é o planeta água, nossa, 70% do nosso corpo é água. Aí você vai amando a água. Depois você tem amor pelos animais. É Depois que você consegue amar os animais, você vai amar o que? A humanidade, o seu semelhante. Porque, às vezes, essa falta de, de amor próprio, amor ao outro, é porque não consegue nem amar uma estrela. Aí vai falar, ah, você não está sendo muito abstrato. Eu falo, olha só, se você não está conseguindo amar uma coisa que é semelhante a você, ama então um, um que você acha que na sua mente é diferente. Né? Não é verdade? Porque assim, sim, sim. tem uma escolha. O tempo todo nós estamos escolhendo. Então assim, você pode manter né, preso aprisionado numa carência, num desamor, num desafeto, num ódio, numa raiva. Só que todas essas emoções, elas vão gerar o quê? Aquela energia no seu corpo mental, no seu corpo emocional, que vão... são o quê? Energias que vão te trazer um câncer, uma doença. Vai... É... Não é verdade? Sim, é a mesma coisa aí... que eu falo, uma, uma, a questão do ego, é exatamente a história do câncer, né? O, ego, o câncer é uma célula egoísta, porque ela pega tudo pra ela, então ela fala, ninguém precisa de nada, tudo é meu, e aí o que acontece? Ela mata o corpo. E é assim que, que é o, o ego pro ser humano, né? então assim eu tenho vários pacientes que estão com um problema seríssimo de ego de eu sou eu quero da da da da da e aí quando de repente eu pergunto tá mas e aí se você morrer amanhã como é que vai ser né o que você veio fazer aqui o que você acha você acha que você manda aqui nesse negócio que você foi mandado para cá para fazer a farra né comer beber dormir tá então a pessoa precisa questionar tipo assim igual que eu falei do sentimento é outra coisa muito séria que as pessoas precisam questionar é, o que, que é que eu estou idolatrando aqui? Eu vou perder esse corpo e não justifica. Então, a pessoa fala, eu não acredito em espiritualidade, eu não acredito nessa coisa mística. Então, você acredita no quê? Se, se tudo que tem nessa vida aqui é sentimento, e sentimento é algo que você não pega, então, uhum. pode morrer mesmo, porque não acredita no básico. As pessoas precisam balançar e falar, meu, tudo que é bom, que é, eu sinto, é sentimento, vem de dentro. E aí? Uhum é Tá danado, meu. eu não entendo. E aí, né? Eu falo uma coisa: entendeu? a questão do ego. O ego, o, o, o ego nosso, né? É nosso, é nossa intimidade. Às vezes a pessoa acha que o ego é uma coisa estranha ao Alisson, estranha a ver, Não, mas o ego é porque. <risos> Onde matar tá esse menino? Vou matar ele. É, entendeu? Mas aí o que que acontece? A gente tem que pensar o seguinte, que nós somos o quê? Uma centelha divina, né? nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência aqui na matéria, corpo físico. Nós estamos tendo a oportunidade de viver nesse corpo físico. E o que de bom a gente está em feito? O que, que nós temos... Né? Qual que é a mensagem? Igual aqui, ó, nós dois pegamos do nada, né? do nada, mas é do tudo... <risos> Então nós passar uma mensagem pro pessoal que nos acompanha, para falar um pouco de amor, para falar um pouco de negócio com N maiúsculo, né? E aí tem aquela questão do ego que fica o quê? Arraizado, porque eu quero isso aqui. <risos> Agora eu vou te pressionar, tá, pessoal? Estou pressionando ela aqui porque ela sabe que eu estou pressionando ela. <risos> Se fosse você? <risos> é. Eu Não, que... eu Vai, vamos. Por <risos> Hoje, hoje você vai tomar uma pressão aqui agora, vai. Vamos lá. Se fosse para você indicar aí, para a Fran, a sua amiga. Certo, Fran, um beijo para você se estiver nos acompanhando. beijo para o Vitor, beijo pra a galera aí que está mandando uma curtida aqui e tal. Dá um dá coraçãozinho aí, assim, aí. Aproveita. Aproveita. que essa, essa mulher é pura luz aí. Então aproveita e escuta bem. Vamos lá. Fê, se fosse para você dar um recado para aquela pessoa assim que está muito... a aplicado a, a questão de apego mesmo, a, essa questão material, ou até mesmo apego com relação a... que mais hein, que a gente foi pegada a relacionamento, já que a gente fala relacionamento, né? Eu amo <risos> relacionamento, a parte do amor. Vai, o que você que diz aí? O que, o que eu digo? Eu, eu, eu, Sobre essa questão de apego, vou te colocar numa sinuca, porque mineiro é então, pé, em... A questão do apego, né? Para mim, por exemplo, relacionamento. Primeiro momento, inclusive, é uma coisa que eu, que eu abri ali uma, uma, primeira, uma primeira aula para os meus alunos do All por amor. Então eu falo: terminou um relacionamento. A minha opinião é: continue mandando amor. Não espere que a pessoa volte. Não esteja atrelado ao ser, mas continue mandando a sua vibração de amor. Por quê? Porque você não sabe. Uma das coisas que me impressionou muito foi a questão de quem é você e quem sou eu. As pessoas não sabem quem são o outro. E, por exemplo, você olha a vida com os seus olhos. Então, por exemplo, a pessoa terminou um relacionamento, mas porque ela não entende alguma coisa na vida dela... E aí ela terminou porque ela não consegue resolver. Mas ela também é uma pessoa que não sabe expressar isso para você. Ela nem sabe que isso é um problema. Ela acha que, não, que aquela situação ali não fluiu, no um o relacionamento não funciona. E aí a outra pessoa ter, é, termina com você, e você sai dali odiando a outra pessoa. Então, é esse ponto que eu falo. Começa a observar como aquela pessoa foi criada, qual a cultura dela, o que, que veio de família, o que, que ela tem dentro que pode ter oc ocasionado isso, que é diferente da sua, mas se você olhar pelos olhos do outro e continuar dando amor, não interessa como, sabe? Essa energia vai reverberar. Então, não, não precisa você exterminar o um relacionamento e odiar, arrumar outro para poder esquecer. Não! não Mantenha esse amor. Continue amando. Então, não interessa para quem é que você está dando amor. Se outra pessoa aparecer, beleza, mas você não feriu você. Porque o que eu vejo muito é as fulanas aí da vida, que o fulano termina com elas, elas vão pra balada, pega 10 caras, mas por dentro, pra mostrar pro fulano anterior que ela tá bem, mas por dentro ela tá o um pedaço do caco quebrado. Entendeu? Então, assim, isso não justifica. Você tá se matando, ou pior, vai fazer sexo com outras pessoas imaginando o fulano anterior. Então, isso é um veneno, gente. Você tá matando o outro, você tá se matando e tá, matando, tá envenenando o próximo então assim, essa, essa semente de amor tem que mudar, é isso que eu falo relacionamento acabou, continua lembrando das coisas boas e começa a entender que tem alguma coisa ali para os dois aprenderem, que ambos precisam de evolução, que ambos precisam evoluir e só com amor se evolui enquanto você manda ódio, o ódio volta para você, então não compensa né, esse, esse, essa disputa, eu não acho que isso é um apego, é uma, entendeu não a, a carne ali eu acho que isso é o, o doar do amor que vai, vai ser bom pra você, primeiramente, né? Você vai estar tá uhum. doando, aquilo, vai estar tá sentindo aquele aperto dentro e vai entender que aquela pessoa tem as razões dela de querer ser feliz sozinha, de querer ser feliz com o outro, uhum. se tá, Porque são etapas evolutivas diferentes, né? Então o amor é entender que o outro precisa evoluir, o amor é entender que o outro pode amar diferente de você. Às vezes, pra você amar é receber mensagem todo dia. Pro outro, amar é, é respeitar a distância. E aí? É. É, então, essa abertura, que e também o Hélio Couto fala muito, de conversar bastante, entender as raízes do outro, o que, que você tem, o que é valor, valor para você, o que é amor para você, o que, que é gostoso para você, as pessoas estão muito usando a bolinha de cristal. Eu quero, eu, eu quero que o outro adivinhe o que ele gosta. Não, se a Fulano não mandar mensagem agora, acabou. Você nem pergunta, seja transparente, né? É. Seja transparente. Disponha, fala que você gosta, que você não gosta Se deu certo, bem, se não deu, bem também Não tenta criar uma máscarazinha Que depois você não aguenta segurar E aí? Né? Então assim, eu dou a dica do Seja você, seja amor, seja luz Faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você E o universo vai achar os pauzinhos ali Aí um dia se for para ser, vai uh. ser Muito massa essa sua é, versão Muito Eu sim. também compartilho dela Porque assim, a gente já aprendeu isso a gente está, para falar bem a verdade, a gente está indo contra toda uma, uma, um, uma estrutura social que foi formada. Né? E quantas vezes você já deve ter terminado um relacionamento, a pessoa falou assim, olha, você vai primeiro começar a odiar, depois você vai detestar, aí você vai ficar neutro, aí quando você passa. Só que é igual você falou, né? A pessoa termina um relacionamento, aí vai para balada, aí ela esquece o seguinte, que ela está vibrando internamente todo aquele ódio. Toda aquela raiva, né? Aí vem os, é o que eu, é o que eu chamo aqui, o meu, meu sócio fica é rindo. Aí vem o João Capageste, o cara que só quer pegar a mulher, quer aproveitar. Aí o que, que ele faz? Aí vem aquele cordeirinho, é o louco vestido no cordeiro. Aí vai lá, paga uma bebidinha, entrega uma rosa. Aí a mulher tá toda carente, ela tá tão besta, né? Aí vai o cara vai... Dorme com ela, ela, aí, igual você falou, ele come, ela começa a pensar no outro, só que aí já trocou toda a energia, todo aquele campo né, vibracional dos dois. Aí é, ficam duas, aí já sabe o que que dá, eu né? Hoje, a gente não. não... Hoje, é importante falar que a gente, quando a gente olha para a pessoa, a gente está emaranhado. E não interessa, qualquer contato a gente emaranha. Então imagina a energia sexual, que é a energia criadora, gente. Imagina quanta energia é feita ali, é gerada para criar uma criança. Imagina o que que você gera se essa energia for, for errada, for pro lado errado. Igual um dia eu vi o um estudo do Orgone lá, da energia Orgone. Esqueci o nome do moço, do Raiz. Acho que é Raiz. É, é ele, ele, ele explicou exatamente esse negócio que é só que ele explicou pelo lado da espiritualidade. Quando você faz amor com alguém que você ama, é. Então, eu tenho o meu também. Tá perdido por aí. Aí, quando você faz amor com alguém que você ama, é, falando em termos assim, espirituais, uhum. pleno. É, o Espírito de Luz pega essa energia para fazer o bem, para curar pessoas. Quando você faz por fazer, ou com raiva, ou igual as, as meninas às vezes que não ama, não faz por amor, é, vem energias pesadas, espíritos malignos que vem captar essa energia para levar a doença para outras pessoas, para fazer o mal. Então, assim, é perigoso, né? É, é, a gente precisa analisar tudo em forma de energia, até alimentação, igual eu estava dizendo. Eu fui adepta, meus seguidores aqui são fitness, eu fui 200% adepta a essa cultura, até que eu cheguei à conclusão do sol e das energias. Tudo que vem diretamente, que a gente recebe hoje, se o sol deixar de existir, a pessoa fala, não acredito em beleza. Se o sol deixa de existir, o que acontece? Ninguém vive. Então, você começa a entender que a energia do sol vem para as plantas e você alimenta e aí vai gerando essa energia que a gente produz. Quando você não tem energia, você faz o quê? Você morre. Então, gente, tudo é energia. Até quando as pessoas vão ficar vivendo de matéria, de, de, de isso e daquilo, entendeu? Então, sexo é energia, meditação é importante porque você capta a energia da fonte, você recebe a energia da, da natureza, você recebe a energia da, da, das galáxias, dos astros, do, do universo, do sol e tudo. Do então, está correndo... Ela precisa se ligar. O que, que eu estou que que fazendo? Eu estou bebendo, estou desgastando minha energia. Você vai ser cobrado por isso. Você recebeu uma quantidade de energia. Igual no negocinho do videogame lá: tem o, o, o nível lá de energia que você recebe quando você começa o jogo. Acabou a energia? É. Vai, vai. E aí? Como é que é que você está gastando a sua energia? Né? então isso é uma coisa assim, muito importante que as pessoas falam, ah, eu não sou espiritual eu não sou espiritual, eu não tenho religião eu já passei por várias religiões e tudo se baseia na, na mesma coisa, eu hoje trabalho com a física, hoje eu trabalho 100% no que eu vivo e no que eu experimentei, e no campo energético, eu sei, hoje não interessa se você está comendo arroz ou se você está comendo é, cereal ou puro, ou água, é energia Leva tudo para a base da energia aí quanto de energia a pessoa fala: Ah, hoje eu só bebi, não, não comi nada. E daí? Bebida tem energia, não interessa se Sim. é sólido ou, ou whatever, né? Então, assim, é muito importante quando a gente volta para essa questão aí, energética, porque as pessoas precisam atentar isso. A galera está desgastando energia aí, é, gritando, é, fazendo nervosismo demais e estressando em trânsito. E acabando com a, com a própria vida, né? Com a própria energia. Isso é Exato. Coisa muito E quando, assim, uma coisa bem interessante quando você fala sobre essa questão de energia, o que eu vejo, né? Assim, independentemente de religião, você viu, você já entendeu que existe um criador, você já entendeu que existe uma fonte. A física Sim. conseguiu te provar a existência de Deus. É, eu, eu, eu, eu, tipo assim, eu... Estou no mundo, mas eu não sou no mundo. Igual. Certo? Né? Entendeu? Então, se eu quiser, se eu sentir confortável, eu entrar dentro de uma igreja, for lá fazer minha oração, beleza, sair, eu posso entrar em qualquer lugar. Porque a essência de tudo é o quê? O amor. Só que ó, o meu questionamento sempre é o seguinte: por que, que tentam se controlar como controle? Né? A religião vem para religar o homem a Deus. Só que agora o homem descobriu que ele pode ligar direto. Né? Sim. E é, mas aí a Sim. religião veio com um propósito totalmente de poder, né? Então, quando, a gente, quando eu comecei a entender isso, que a sociedade, é, a religião está tudo ligada ali para poder dominar as pessoas para que elas não se realizem. Porque quanto mais gente sem poder, sem entender, igual as escolas, igual eu falei, ah, a gente precisa ensinar isso na escola, mas o governo não permite. Na escola, você só aprende o que o governo deixa. Então, daí já vai se assustar. Né? Já é para falar, opa, tem alguma coisa ali que não pode passar Então quanto mais gente é, sem saber essas coisas, melhor Mais vai trabalhar, mais vai, vai perder a vida Então ninguém veio aqui para trabalhar, estudar e dormir né? Então assim, é, você pode ter o que você quiser que você acredita Mas a essência é a mesma tá? o que Eu fui criada em berço evangélico Então eu acredito num, num, num Deus lá e aí depois eu fui descobrindo que tem lugares que as pessoas nunca ouviram falar de Deus. Quando eu comecei a viajar e, e a, pessoa, a primeira pessoa falou para mim que não sabia nem o que era a Bíblia, eu fiquei besta. Foi o meu primeiro choque de realidade. Falei, o quê? para mim todo mundo lê a Bíblia. Era de lei Todo mundo sabia o que era a Bíblia. Uhum. E aí eu fiquei assustada. Eu falei, meu, isso é impossível. Então onde essa pessoa veio? Aí quanto mais eu viajei, mais eu fui vendo que tudo tá... Tem 39 religi... é, Bíblias diferentes. Então e aí, qual que é a certa? Né? Então, tem, tem de tudo, tem, um, tem de tudo. Então, assim, busque a sua verdade, a sua, o que te faz sentir alegre. Alegria e amor é a essência. Não interessa se você vai na igreja, se não, você não vai, se você tem um Deus, se você não acredita. Eu acredito, eu falo universo. Sempre eu falo universo. Já para não ter essa coisa aí, a Fernanda é religiosa, é crente, é católica, é, eu acredito em energia e universo. Eu prefiro falar assim, eu sei que ele existe. Mas eu prefiro falar no universalista, porque quando a física comprova essas coisas, aí você sabe que existe algo maior. A única coisa que você precisa entender é que você não é dono da sua vida. Você não veio aqui e a única coisa que você tem certeza é você nasceu, você vai morrer. E aí? Por que isso? Então a pessoa já ah, tem que se ligar. Se for morrer, tem alguma coisa que vai acontecer. E as pessoas não estão se preocupando, elas estão, achando, estão construindo um império aqui, achando que vai ficar aqui para sempre, que elas mandam aqui né então assim é isso que tem que entender quem que é que manda nessa bagunça aqui você precisa estar no universo e entender as leis desse negócio né não é sair batendo a cara aí achando que você é o presidente que você é Pode o modelo tá, tá todo mundo de dead né todo mundo su, é tá todo submetido mundo, a um o dia, então, não, é assim, né ó. Não, tá foda Tá, tá triste de ver, porque as pessoas estão muito hipnotizadas. E é isso que eu me perguntei com 29 anos. O que, que eu tô fazendo da minha vida? Eu trabalho, estudo, vou para faculdade, tenho um relacionamento, tô casada, arrumar a casa. O que mais? O que mais? Né? Hum. Não vai chegar aquela hora de assustar e falar, e aí? Eu assustei, assustei e ziz, ziz, ziz, virei o, o negócio. né Então, a todas as religiões que eu, que eu busquei, a, a essência é, seja amor seja luz ame a você primeiro construa a sua luz não dependa das pessoas seja amor e seja luz mas as pessoas preferem é, ser coitadas então muitas coisas que eu vou das religiões é eu vou às vezes na igreja tem alguns amigos meus que gostam de ir às vezes eu vou por causa que eu, eu gosto de ouvir os louvores e tal mas aí eu parei de ir por causa o pessoal se sente lixo teve as pessoas que ia lá na frente para poder falar de alguma pedir alguma coisa ou contar algum testemunho lá e elas choravam assim como se elas não merecessem que elas fossem um lixo de pessoas elas se humilhassem e aí quando você entende a questão da energia você fala assim cara quem é que está alimentando essa energia de sofrimento dessas pessoas é o lado negro da força não é a gente de uma... Deus não quer ver ninguém sofrendo a espiritualidade ou o bem maior não colocou ninguém aqui para ser escravo quem está sofrendo está alimentando a treva né? Exatamente a galera que Do sofrimento Ai, tô sofrendo é... Ah, né? é muito sofrimento Parabéns né? Você está alimentando a galera do mal Por isso que esse é, mundo não é né? O nosso mundo Porque aqui quem pensa é né? As pessoas falam Nossa, mas vocês dois parecem ser tão felizes O que, que vocês se alimentam? né? Ah, porque vocês olham para vocês? Vocês estão rindo? Vocês... Olha só, pensa como nós Puxa. dois Somos <risos> um estatuto de rádio é, por exemplo, a gente está sintonizado agora na onda da energia. Aí fica os. Da, da alegria. Aí fica os dois sorrindo. Toda a energia, a alegria do universo, entra pra gente. Aí a gente está sintonizado na paz. Até a nossa voz começa a mudar. Aí a gente fica, pega toda a energia da paz. Agora pensa você que nos acompanha aí. Quantos hoje? Quanto, o que, que você já agradeceu hoje? tenho certeza que pouquíssima coisa. Então aí você entra naquela frequência do, do, do quê? Da ingratidão. E aí você recebe toda aquela onda de gratidão do universo inteiro. Imagina você reverberando. Aí agora, Só... dois, dois, dois bobinhos aqui, rindo igual o vibrando amor, o que, que você acha que a gente vai receber? <risos> Entende? Aí fica parecendo que é dois alegre, mas na verdade a gente sabe o que está fazendo. <risos> a gente sabe o que está fazendo. É, tem, tem um vídeo de um rapaz que ele entrou nessa, nessa onda a primeira vez, assim, de alegria, e, e ele, tipo assim, não conseguia entender o que ele estava sentindo. fala meu, você está simplesmente, meu amigo mesmo de Miami, eu vou fazer uma live com ele aqui. O dia que ele uhum. teve esse, esse insight, ele ficou completamente louco de felicidade. Ele olhava assim no negócio, e, e, e ele via Deus em tudo, e ele falava, nossa, olha que lindo esse negócio, tudo errado, eu preciso ajudar as pessoas. E assim, gente, é uma coisa que o Hélio fala muito, que é a questão de quando você entende você tem que ajudar, as pessoas acham isso cansativo, mas isso é lindo, tá? Porque é. é, é, para mim é triste ver as pessoas, e assim, eu hoje eu não enfio nada em ninguém. Então, quer entender a vida, quer aprender mais, quer é, ser autossuficiente, porque isso foi uma questão para mim. Porque eu estava cansada de toda vez que alguém falasse alguma coisa, eu, eu sentia o lixo, eu sempre fui esponja. Só que eu não sabia o que era esse negócio de energia, né? Eu não sabia que, que era vibração, eu considerava uma matéria, então isso eu não entende de dentro como isso funciona. Então eu captava tudo, o que era negativo no universo era meu. Pensa, teve, tinha gente que comigo que eu era insuportável, eu não consigo, eu não, não sei como eu era, mas eu, eu acho que eu era assim. Porque eu era aquela pessoa que captava, é o melhor, da e pronto. Sabe? Então, assim, é, a gente volta para essa questão de autossuficiência, de auto-amor, de ser pleno, sem depender do outro. Porque eu falei isso para mim. Chega! Chega de depender do outro para me fazer sorrir. Chega de depender do outro para me agradar, para me elogiar. Entendeu? Hoje, eu, quando as pessoas me elogiam ou falam alguma coisa, eu, eu só agradeço, mas eu não dependo mais. Não, né? só... Eu não dependo, gratidão aos seus olhos que tá vendo isso, não é não é assim, então você tá na plenitude você tá na neutralidade né? então eu acho assim, o próximo vídeo que a gente vai fazer a gente poderia falar sobre as leis herméticas né? sobre a questão também do neutralismo ali, que é o caminho do meio que é aqui, ó namastê né? eu falo, você tá rinchando, tá alegre demais aí você tem que equilibrar de cá né? porque é tudo a mesma linha então o amor tá aqui, o ódio tá aqui, por isso que a gente ama demais, depois vem o ódio aí a balança precisa vir então, assim, a gente consegue fazer esse equilíbrio agora que a gente já está. Mas as pessoas que não estão, tipo assim, fica muito assim, ó, o dia inteiro ó, observa as energias de todo mundo. As pessoas estão alegre, triste, alegre, triste, odiando, odiando, odiando, odiando. Tem gente que não tem quanto tempo que não sorri, tem quanto tempo que não vê a luz do sol. Então, assim, é preciso observar essas coisas que a gente deixa de observar quando a gente está ali no, no quadrado, né? No cubo. Aquele filme, é. o Cubo é exatamente isso, né? É. Foda, mas eu assisti aquele filme na época eu tava nesse processo aí, eu fiquei sem entender nada, e hoje que eu consigo ver, né? Porque quando você tá na madre, falar que porcaria é. de vídeo aí, que, que filme é esse? Que a pessoa fica todo o tempo no, no filme dentro desse quadradinho aí. Então, é, é, é bonito de ver que tem mais pessoas nesse caminho, porque. É, eu achava ainda que tava, como a galera estava muito se assim dormindo, mas hoje tem mais gente despertando, mais rápido, tem uma energia muito boa esse ano, né? E Sim. a gente consegue fazer essa galera mexer o doce e cuidar de si, né? Porque igual eu falo, cada um veio aqui com uma indicação diferente, cada um veio com uma missão diferente. Se você fizer a sua missão, não tem concorrência, você é o único e exclusivo naquilo que a centelha te enviou para fazer. Então confia no todo, né? Que o negócio vai ser exclusivo para você, né? Vai fluir, a minha uma, tá... uma facilidade. E quando você está em fluxo, as coisas aparecem assim, né? Tipo, parece mágica, né? Só que aquele negócio, Sim. é preciso acordar, a é precisa acordar, entender o que está que fazendo aqui, é o que, né? Aquelas três perguntinhas básicas de filosofia, né? De onde eu vim, o que, que eu estou fazendo aqui, para onde que eu estou indo. Se você começar por aí, pelo menos, né? Acompanha aí a Fê, os canais dela. Tem eu aqui que estou falando sobre, é, sobre relacionamentos, porque é aquela óbvio, pirâmide óbvio, óbvio, lá no é Instagram, e deixa o seu Instagram aí, fala o seu Instagram a galera. É Alisson Maia, coach aí, pode seguir aí. Nós estamos fechando uma parceria para poder ajudar as pessoas que estão com dificuldade realmente nos seus relacionamentos, né, Fê? é Dificuldade para. É. Criar uma vida próspera, uma vida abundante, sem sentido, né? sem, sem saber a direção que tomar. Simplesmente acordando, trabalhando, que almoçando e, às vezes, mal, mal, aproveitando a família, os filhos que estão crescendo aí e tá vivendo tá em total desabonamento. Está passando harmonia. pela vida. É. A vida está passando e a pessoa está simplesmente acompanhando o que colocaram para ela. Não foi nem ela que criou. Exatamente, que... o questionamento o que é meu. O que é meu? O que eu defendo? Igual eu coloquei em prática. Tudo o que as pessoas me falaram: ah, então é Deus, é assim, ok. Então eu tô seguindo assim. E não mudou minha vida? Tem que mudar. Então, assim, é, tudo que eu acreditava que não fez, tá fazendo diferença na minha vida, eu jogo fora e cato uma coisa nova. Esse teste tem que ser feito, porque as pessoas vão só seguindo e falam assim: ah, Deus tá lá, eu tô aqui, é, o trabalho é difícil. Começa a aceitar. E aí limita, limita, limita, limita. E quando vê, não tem mais saída, tá tomando remédio, tá depressivo, tá no psiquiatra, ou tá louco, ou tá se matando, tem muito suicídio, muito, muita ansiedade, né? Então não, não deixa que a vida tome as rédeas do seu caminho. Você tem um, um caminho lindo para trilhar, e também tem a questão dos arquétipos, também, que eu não sei, depois a gente pode falar também um pouquinho. É, Poder? Inter... Entender que tem você veio aqui para evoluir um, um tipo de uma consciência de, diferente, né? Ninguém veio aqui é, para repetir, porque se fosse para o universo criar 10 Fernanda, não teria criado 10 Fernanda, deixar só um é. que dá menos trabalho, né? Agora, 10 Fernanda pra seguir o mesmo caminho tá errado, gente. Por isso, que igual eu falo é. do GPS do Waze, tá todo o gráfico tá pior porque tá todo mundo usando o Waze. Se tivesse 10 diferentes aplicativos famosos. Ia ter um mix, mas é todo mundo com o Waze, é todo estamos no mesmo lugar. É, então, assim, é, é esse... esse o, é, eu falo, o pessoal usa só o Waze, aí estamos no mesmo caminho. Então, vamos usar o aplicativo, galera. Vamos usar o, o Google Maps, deixa o, o Waze. O outro aplicativo, né? O outro aplicativo é chegar, pegar assim, a, a, se aparecer uma oportunidade, você vai, senta na sua divindade, senta na sua presença, eu sou, e fala assim... É, como se diz? Como sendo Deus? Qual que é o melhor caminho para mim? É, como Deus em ação, qual o melhor caminho? Qual o caminho que Deus escolheria? E vai por ele. É, para de trem de, de ficar, não sei o que eu faço da minha vida. Sabe? Sempre em Deus, toda a sua divindade, senta no universo, fala assim, se fosse o universo, escolher qual caminho, da direita ou a esquerda? Beijo, beijo, é? beijo, lá. Entendeu? Então, assim, aí a pessoa vai, escolhe o caminho do universo. É o que eu sempre eu gosto de dizer assim: esse caminho tem coração. É, e aí, a partir do caminho de coração, você segue feliz e no cruz. É, Vamos dar um tchau para quem... quem leu a Bíblia, acredita em Jesus ou Buda, qualquer coisa. Pergunta o que, que Jesus faria nessa situação. Entendeu? Sempre olhe com os olhos do amor. Como, como Jesus resolveria essa questão? Se alguém te fez algum mal, como você faria? Só perdoa, porque é a pessoa que está ali que também está cego, né? que não, não tem visão. Ninguém faz o mal por fazer, porque quer fazer, porque odeia o outro. Às vezes a pessoa só está se protegendo, então precisamos começar a olhar o outro com mais amor. Seja você a fonte de amor de qualquer problema, seja você a parte que que tá ali para dar luz, para dar força, para falar, não, eu aguento, eu sou, eu posso suportar isso, eu posso te perdoar, eu posso te amar. Seja essa parte forte, em tudo que você tiver, seja a luz, né? Então, é, eu acho que é isso. Hoje, aqui muito já é um... obrigado, então, Vamos mandar um beijo aí, vamos mandar uma energia de amor para todo mundo aí. Sim, muito e... amor. Que todos que nos ouviram, todos que nos vão ouvir aí nesse, nesse dia de hoje, que vai ficar 24 horas gravado aí, que acenda o fogo do amor no seu coração, que você possa ser luz na vida do outro, que você possa ser luz na vida da natureza, que você possa ser um, uma luz do micro para o macro. Parte daí, né? mais algum comentário aí pessoal? O que você quer então, mandar de mensagem? Então, a minha luz, meu amor, minha gratidão, gratidão, Alisson, por essa conexão de luz, eu tenho certeza... Que essas pessoas que estão aqui hoje vão mudar o dia delas Todas as pessoas que vão assistir esse vídeo vão receber todo esse amor Toda essa gratidão, toda essa luz que a gente está trazendo para iluminar o caminho de vocês e, e eu tenho certeza que se vocês começarem com, começar com essa pequenina reflexão Sobre o que, que eu posso ser de melhor nessa vida das pessoas De qualquer coisa que você trilhar no seu caminho Todo dia tenta fazer uma coisa melhor e agradecer no final do dia, se você só teve água para beber, agradece a água. Não interessa. Foca na gratidão, porque quanto mais agradece, lembra que o universo conversa com você com frequência, com sentimento. Então, o que você está sentindo? O que você está mandando? Manda gratidão, que seja uma simples coisa, mas que seja de todo o coração. Que eu tenho certeza que vai voltar muito mais para vocês. E qualquer coisa especial que vocês precisarem, a gente está aqui. Um beijo para minha irmãzinha ali, tá ali, acabou de chegar. Um beijo para vocês todos, Alisson. obrigado beijo, de todo o coração. A gente vai estar por aqui. Obrigado, se, tiver algum assunto bem, especial, valeu, se alguém quiser conversar, fale para a gente. A gente vai fazer live aqui no YouTube. Siga nós no YouTube, nas redes sociais. Eu vou deixar aqui no, no próximo post é, os contatos. E é isso. Um beijo grande. Muita gratidão. Beijo, Fiquem beijo. Gratidão, Alisson. Um beijo grande. Tamo junto. Tamo tchau, junto. Tchau, tchau. tchau, tchau.